Pronto, o amor pronto. é pronto. Quer começar ou não quer? Bem-vindos a mais um site show. <risos> é, hoje. Estamos com ele, o Love you, Ando, e do Edu Leal, o Adriano, a cadela de BD Coreias. Bem-vindo, Adriano. A cadela, não ah, né? a nossa Sierra. É, Game Changer, é isso aí. Ah, acho que temos outras, outras vaqueiras por aí, né? Mas tudo bem, temos outras vertentes também. Sua eliminação foi um choque, né, Adriano? Você usou o ídolo no Edu e ele não achava que, que ia ser votado, alguma coisa assim, e quem acabou saindo por um voto foi você. É, conta pra gente o que aconteceu nessa eliminação aí, foi chocante, e vocês estavam na maioria. Bom, eu já tava sentindo que a gente tava meio que... Oh. E complicado, sem assim, perigo, porque tinha muito alvo, né? Tipo, em mim, no Edu. Principalmente nele e, em consequência, em mim. E, e eu sabia que alguma coisa ia acontecer naquele final de semana. E eu meu medo é que a, a, a outra aliança tivesse um ídolo, porque o Eric tinha várias pistas do ídolo, né? E a gente tinha muito medo que alguém leia Samuel uh, é, fosse X9 e dissesse para eles em quem que a gente votaria para tentar eliminar um de nós, entendeu? E a gente passou o final de semana inteiro naquela dúvida, tipo, será que isso vai acontecer, será que isso não vai acontecer? E chegou na hora e a gente achou que não fosse acontecer, não, Samuel tá com a gente, vai dar tudo certo, fomos todos na, na mesma pessoa, e no caso o Borba, e chegou na hora da leitura do, do, do, do ídolo e o Eric usou na pessoa certa. E nesse momento a gente tava numa chamada, no num Skype com o Samuel, eu e o Edu, e eu peguei fiquei muito puto e falei, tipo, eu não acredito que fez isso e comecei a xingar ele e da, da chamada, assim, fiz um, um bafão. E, e fui, fui, fui, fui para uma chamada com o Edu e, e a gente, tá, a gente usa o ídolo? Não. Em quem? Porque o ídolo tava comigo. Ah, deixa, deixa eu contar que eu, eu fui um herói de Taubaté, porque, na verdade, o ídolo era o Edu, não era meu, entendeu? Hum, não, não. O, í, o ídolo só tava comigo porque a gente tinha medo que ele levasse um blind. Então, então eu, não, eu não me sentia à vontade de não usar o ídolo nele, por, por mais que ele quisesse que eu não usasse, que eu ficasse, mas eu sabia que provavelmente ele sairia e não seria justo, né? Então, eu acabei usando o, o ídolo nele e ele ficou e eu saí. Foi, foi isso que aconteceu, basicamente. Surgiu uns boatos aí na Deep Web falando que ele sabia que ele ia ser votado e que ele fez você usar o ídolo nele isso é real ou ele não sabia mesmo? Não, não é que na verdade é, para ele ele não queria que eu usasse o ídolo nele né ele sempre me falou não tinha conhecido para ti tipo ele a ah, o que ele me falava era isso então ele não falou tipo ah, usar em mim em nenhum momento nem pelo contrário ele falou não não usa não usa daí eu pensei não eu vou usar porque tipo muito pior alguém sair com o um ídolo né, pelo menos a gente já ter usado, né? Claro que teria sido melhor pra mim, no caso, se eu tivesse guardado o ídolo, ele teria saído e havia ter ficado com o ídolo sem ninguém saber, né? Mas, mas eu acho que, que foi o mais justo, assim. Não acho que ele tenha que ele, que ele queria que eu usasse nele. Mas... E o que, que você achou da da jogada? Porque a gente viu o Eric tipo, jogando um jogo bem assim. Nunca apareceu no radar de ninguém, vocês sempre eram citados, você, o Eduardo. Nem o Samuel e a Mana também eram muito citados. E assim ele conseguiu uma jogada muito, muito boa mesmo. Não, Depois olha a volta dele que saiu, né? Mas o que, é que você pensa disso, assim? Nossa, eu tô muito impressionado e eu fiquei muito impressionado com o jogo do Eric a partir de então, porque ele resolveu se destacar na hora certa né? e e foi muito, foi inesperado na, na rodada anterior quando quando a, a gente foi para as pedras a gente quase que levou um blind dele. Por quê? Porque todos nós pensamos que a gente fosse dividir uh, entre o Chris e... A gente tinha dividir os votos, né? Cris e Bob, se eu não me engano. Só que... Só que o Eric... Uh, veio na, na última hora, em cima da hora, na hora do CT e mostrou um print dizendo que o Léo tava querendo que ele votasse no Samuel e aquilo que nos chamou a atenção de que alguma coisa tava acontecendo, entendeu? Porque senão nós teríamos dividido e eu teria saído uh, o Eric meio que acabou estragando a própria jogada naquele, naquele CT, mas ele já tinha tipo, flipado, né? E aí na rodada seguinte ele fez essa jogada, assim foi muito impressionante e eu acho que ele merece todo o crédito, né? Por Por ter virado o jogo, assim e, assim, é, teve uma informação, assim, digamos, extra, né, extra confidencial, que o Eric, antes de CT, ele já estava muito confiante de jogada e que ele tinha certeza que ele ia ficar e que alguém da outra aliança ia sair. Então, você acha que já tinha rolado uma contra-aliança para tirar Olha. Esse é o grande a grande questão para mim porque tem gente que morre durante bem juntos que não contou que não contou que não contou e né, daí eu, eu acredito que, que não, não faria muito sentido para pessoa tipo ter contado assim porque agora ela se ferrou né porque tipo tá no Boro deu tudo errado só para ser a última dupla para ter um poder tipo que não sabia o que que era e acabou sendo só um ídolo. Tipo, sabe, mas eu, eu, eu acredito que, que porque quem falou o Eric não era muito próximo do e aí ah, eu me senti muito culpado por quê? porque a gente estava conversando sobre quem que a gente iria naquele CT em que a gente iria votar e a gente falou vamos no Eric, só que daí eu pensei, ah, mas o Eric talvez tenha um ídolo, vamos porque a gente não vai no Borba porque jamais o Eric iria usar um... ninguém ia usar um ídolo no Borba. Porque o Borba tipo, é o mais arrastado, o Borba já o já tinha votado na Dani. Por tipo, é que é que ia dar um ídolo para o Borba assim, tipo, sem ter certeza que a gente iria no Borba, entendeu? Para mim não fazia muito sentido. E foi exatamente isso que me disseram, tipo, eu jamais daria um ídolo, o Eric, tipo, eu jamais daria um ídolo para o Borba se eu não tivesse certeza em que vocês tinham ido nele, né? E isso faz todo sentido para mim, então é mais uma questão. Mas eu posso dizer que até o momento eu não tenho certeza se alguém foi X9 ou não. É isso que eu, eu posso dizer. Gente, é, dá Dava pra pensar que alguém foi mesmo. Se ele tinha certeza, né? Pois é. Também não daria pro Borba se fosse o Eric. Enfim. Pois é, assim, só na, tipo, numa possibilidade, né? De tipo alguém a gente votar nele. Porque a gente teria outros alvos, a gente teria o, o próprio Eric ou o Léo, enfim, mas. Vamos saber só na.. Só mais pra frente. É porque assim, essa jogada me lembrou muito a Giovanni em Mumbai. Quando eles vão no PG e obviamente teve um X9, né? Que foi o nosso querid, queridíssimo Júnior Corelli, se não me engano. Eu, eu acho que foi isso. Me falha muito a memória, mas. Então foi uma jogada muito parecida, e assim, como é como você falou, né? Eles vão um ídolo numa pessoa, junto com a irmã dele, é uma coisa meio. Eu não sei. Não, e, e eu e o Edu, a gente já tinha pensado que isso pudesse acontecer. A gente já tinha cogitado durante a tarde inteira do domingo, e a gente tinha pensado assim, ó tá, então vamos, vamos nós dois votar em outra pessoa, um de nós, né, vamos considerar que o Samuel fosse fazer isso, e daí a gente teria votado duas pessoas no Léo, ou nós dois no Eric, alguma coisa assim. Só que no final das contas a gente confiou tanto no Samuel na hora da, da chamada, na hora de fazer a prova, porque ele tava, a gente estava se ajudando, sabe? Então a gente falou, ah, não, faz, não fazia sentido para ele fazer isso nesse momento. E a gente acabou não, não dividindo e dando no que deu, mas faz parte, né? A gente sempre vê, todo mundo tem algum arrependimento nesse jogo, né? A não sei quem ganhou, então. E a relação sua com Samuel e com a Amanda tão de boa? Tá de boa? Ah, sim, sei, sim. Tô com o pé atrás. Não, tipo depois que, que que saiu a gente conversou, eu perguntei, tá? Ele fez isso? E ele não? Jogou de pé Mas eu não vou ficar também criando inimizade, tipo a gente se deu sempre bem, a gente é super amigos. Se ele fez isso, ele vai? Ele, o jogo deles se fuder igual, então, tipo, a é dele. Paciência. Tô tudo bem. Então tá, tá falado. Vamos começar agora com as perguntas da plateia, certo? Certo. Sim, certo. Tem a primeira pergunta aqui, que é da, da Milene. Ela perguntou se você acha que o Edu tem chances ainda, ou se está em overplay Olha, tá bem complicado a situação, né? problema tipo, é que o Edu ganhou um alvo tão grande na fase tribal, tipo, uh, o jogo dele foi super pimpado simplesmente por ele ser uma das pessoas mais visíveis da aliança e criou uma preconcepção tipo, de todo mundo que, que não tá no jogo, de quem tá no jogo de que ele fosse tipo o jogador mais perigoso do mundo, sendo que quem realmente foi aliado dele desde o começo, como eu, obviamente, e outras pessoas que eram da aliança sabem que, tipo, o jogo dele era um jogo bom, mas tem jogos muito melhores, e ele não fez nada assim que, uau, oh, meu Deus do céu, essa pessoa vai ganhar com todos os votos, né? Então, eu acho que ele tá numa situação bem precária, porque ele tem um alvo bem grande, mas, ao mesmo tempo, eu acho que algumas pessoas poderiam usar isso em seu benefício, né? Porque se tu elimina todos os alvos agora, vai ficar vários várias arrastados, e uma pessoa com alvo que, com certeza, não vai, não vai ser levada para a final, né? Mas... O que, que eu posso dizer? E é aquela velha coisa, né? Se você elimina um alvo, o próximo eliminado se torna o outro maior alvo. Ou seja, pois é. Você vai ser o alvo. É. <risos> Mas é que essa temporada tá sendo assim, né? Tipo, muitos alvos, muitas pessoas tipo, conhecidas e com grande alvo começam a sair um cedo, e o foco sempre foi tipo, no, no, no principal alvo. Só que isso acaba levando pra um, um endgame que, tipo, só com pessoas que... É, que não, não fizeram muita coisa, né? E a tendência é uma final com tipo uma dessas pessoas, o que é super legítimo para elas, porque elas chegaram lá, né? Mas o problema é das, das outras pessoas que não fizeram algo para evitar, né? Sim, foi o que eu tava falando com o Bernie, que eu acho que essa temporada não vai ter winner e sprint. Eu acho que sprint vai sair antes. Eu também eu acho, também acho. Uhum. é bem provável. É. Tem mais uma pergunta agora, a pergunta é do Gustavo Valle, ele perguntou como que é a sua relação agora com os meninos lá da pre Merge, que eles falaram que estavam com raiva de você e do Edu, sabe? Ah, ah sim. Gritem, sei é lá, né? e aí, como que tá? Interessante essa pergunta. Porque aquela... a eliminação do Dudes e do, do, do Gritem foi muito complicada pra gente, assim, pra mim principalmente, e foi uma coisa que fez eu mudar o meu jogo. Por quê? Porque quando se aquilo aconteceu, a gente tinha uma decisão de ir com o Gritten e o né, que eram nossos aliados próximos desde o começo, ou seguir com aquela, aquela aliança de sete. E o Edu estava tipo, bem convicto que aquilo era melhor para o jogo dele, e eu fiquei na dúvida, porque eu era muito próximo do, do Gritem, tipo a gente tinha um F2 e eu gostava muito do Dudes, só que era era um caminho meio seguro para para mim, sabe? A gente tinha que sair da zona de conforto. Só que quando tudo aconteceu, foi uma traição muito grande para a outra parte, e foi muito feio, foi muito chato o que aconteceu depois, porque a gente teve que, tipo, sabotar uma prova para eles saírem e tal. E, tipo, não foi uma coisa bonita né, de vivenciar para ninguém. E aí acabou criando toda uma animosidade entre entre nós, assim. Eu tô eu tô, eu tô super bem com o Gritem agora, a gente tipo, já voltou a conversar. A gente não, eu não falei mais com o Dudes, mas eu espero que a gente tenha a oportunidade de... De resolver tudo e deixar para trás o que aconteceu com no jogo, porque querendo ou não, depois que passa, sabe, não vale a pena ficar mantendo essa, essas mágoas não, do jogo. Então, é mesmo, não que... é Lucas Bunny, ele conhece bem esse assim, caso. Ah, é. Vale pena Imagina. Mágoa, né? <risos> Imagina. Ainda tem todo mundo bloqueado de um ano atrás. Porque... <risos> é verdade. Eu, eu, eu, eu, eu, eu, eu, eu, eu Ai, foi forte, né? Pois é, né? Quem mais de não, Mas isso, isso foi uma coisa também que, que me marcou bastante, porque quando o Dude saiu, eu fiquei, tipo, fiz aquela uma justificativa, tipo, toda uh, uh, com remorso e muito chateado. E daí eu percebi que aquilo soa como hipocrisia para quem sai, entendeu? E daí, a partir dali, uhum. eu decidi assim, ah, não. Eu vou, tipo, on it, sabe? Eu, tipo, não, eu estou te eliminando do que eu quero. E, e daí, a partir dali, tanto que tipo fiz umas, umas justificativas mais ácidas, porque eu pensei, não, esse é o meu jogo. Tipo, vou eliminar quem tiver que eliminar e foda-se, entendeu? E aquilo foi bom pra mim, porque eu levei um... E eu eliminaria quem precisasse pra te chegar na final, porque eu queria realmente ganhar. Nossa, meu sonho é sair. Meu sonho é sair com, ele, com justificativas, assim, nos votos, me xingando, falando que eu sou um lixo, não sei o que, nunca aconteceu. É, tem é muito amorzinho, né? Sim, essa é péssima. Queria internar minha twin, gente, no, no Instituto Psiquiátrico. Eu fiquei é, assim, ó, eu tô falando assim, que eu, tipo eu, eu tô fazendo de psiquiatra. Meu, meu Deus. Deus. Bani, esse não é você, Bani, eu não tô te reconhecendo, meu amigo. Eu lembro desses votos. Pois é, né? Enfim. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Pergunta Pera. da Isa. Tem a pergunta da Isa, Isabela Ferreira, a nossa suíte, double suíte, né? Ela, ah. ela perguntou assim, pra quem que você acha que vai o prêmio, prêmio de suíte dessa season? Olha, suíte, complicado, é né? Existe, né? Pois é, né? Ah, tem algumas pessoas que são suíte, mas por não estarem aparecendo muito assim, digamos, eu acho que o Leo é suíte. Eu acho ele bem sweet. Uh, eu acho a Jack sweet também. Para as meus olhos, ela bem doce assim. Quem mais? O Chris é né? O Chris é muito querido, muito fofo. Acho que tem alguns candidatos bons assim, a sweet. Uh -huh. Você, Você não, não então? então? Você não entra nisso? Ah, ah, o Edu tá dizendo ele. Acredito, se quiser, ele tá se -candidatando a assim. Edu, a acho que não, hein? Mais o okay. quê? Uh, é. Hoje a controvérsia. Eu... Acho que a, a, a, a moderação discorda, né? Eu também acho. Sprint pode até saber, vai saber né? É, mas... Eu não vou me autocandidatar, tipo, ah, eu, eu sou suíte, assim, porque, tipo, essa é uma das poucas coisas que eu sempre fui bom em ser suíte, né? Mas, mas eu não vou me candidatar, tipo, ah, eu sou switch. Mas, assim, todo mundo que sai fala que o seu social e o do Edu são maravilhosos, que todo mundo gosta de vocês, então eu acho que vocês vão ser indicados. Pois é. Pois é, vamos ver vamos ver. Sim. É, e tem a nossa última pergunta agora, que é a Donando, vencedor de Alemanha, ele pergunta se você jogaria pedras ontem no F8. Se você tira, ainda tira ah, Com certeza, com certeza jogaria pedras, porque eu prefiro muito mais sair em pedras, que algo super marcante, que não, tipo, a pessoa sair em pedras, tipo, né? Não é qualquer um que sai em pedras. E porque eu também não queria ficar tipo, num, sendo uma minoria, tipo, que um, F, um F4 tá fechado e tá com pouca possibilidade de tipo, só ser eliminado um, um atrás do outro para mim não ia adiantar muito. Então eu com certeza iria ir para Pedras e, e ver o que que rolava. Uhum. E você, Diego, iria para as pedras? Não, eu manipularia alguém e tentaria flipar. Eu não queria para as pedras. É, se a pessoa tem ah, confiança, no, confiança no seu taco, né? Eu acho que... É, ah, sim. Eu sou medroso pra pedra, gente. Não, porque, tipo, você já pensou, um jogo todo inconstruído, você sai assim, vai ficar muito puto. Nossa. Não, e é engraçado, né? É, porque, é tipo, muito é muito... Depende da pessoa por quem tu tá indo pra pedra, né? Porque, tipo, se alguém que, tipo, tu não tem muita confiança, tipo, tu não tá disposto a arriscar o teu jogo por ela, a primeira coisa que tu vai fazer vai ser flipar, tipo, ah, né? Agora, se há uma pessoa em quem tu, tipo, você tá junto, tu pensa, tipo, ah, não quero perder essa pessoa, então vale a pena tu ir pra Pedras, né? Então acho que depende também quem era a, outra, quem era a pessoa que tava no Revolto pra, tipo, pensar, bah, essa pessoa aí, não vale a pena, tipo, arriscar o meu jogo por ela, né? É, tem isso, uma, uma aliança sólida, né? A gente nem considera, sim. mas geralmente, assim... Vai vale olhar banho pros colares, aí. Agora vamos pra nossa brincadeira dos colares, que, hum. que o Adriano estava esperando essa brincadeira. Ah, sei. sim. E... Vamos primeiro para o colar de ameaça, vai. Bom, ameaça, digamos assim, tem uma pessoa que nem estava falando, né? O Edu foi a, a temporada inteira considerado ameaça por tipo, só por existir no jogo, sem ter feito muita coisa. Mas eu acho que agora a gente finalmente tem uma pessoa que realmente é uma ameaça. Uma ameaça por, por tudo que ela fez no jogo, tipo até aqui por ter virado o jogo dessa forma, uma força estratégica muito grande assim. E eu acho que se ela chegar na final, ela ganha de qualquer um, basicamente. Porque então, eu vejo o pessoal comentando, tipo, considerando, tipo, ai, ah, voto de Love do An, assim. Mas eu, tipo, eu nunca pensei, passou pela minha cabeça para tipo, ah, votar em Love do An. Porque, tipo, se eu achar que a pessoa tem o melhor jogo, eu vou votar independentemente de quem seja, sabe? Tipo, se o Edu tiver na final e eu achar que o jogo da, dessa pessoa é melhor que o dele, eu com certeza votaria nessa pessoa, tipo. E no caso, o meu claro de ameaça vai pro Eric, porque pra mim ele tá fazendo o melhor jogo. Do F7 e não tem. Vai ser difícil ganhar dele se ele, se ele chegar lá. Vale salientar que chama no F7, né? Sim, F7 se fosse dele. Olha com a equipe. Os CTs ímpares, né? Eu fiquei com aquilo na cabeça depois que tu falou. Eu falei, tô vendo. Ó. É. E o colar de cadela, que era o seu colar? Pra quem que Foi você bom. vai dar agora? O meu colar cativo, né? Pois então, eu acho que esse colar, ele é complicado, porque a gente que tava no jogo, que a gente vê as entrevistas, a gente vê como isso afetava as pessoas, sabe? Tipo, as pessoas ficavam sentidas. Eu, tipo, já tô acostumado a ser chamada de planta, de cadela, de abacoado, então eu levo na esportiva, né? Tipo, não levo pro pessoal. Mas algumas pessoas, elas ficam chateadas. E, e eu, como eu tô tentando fazer a minha campanha para a eu vou tentar, tipo, não dar, Vou dar o colar de, tipo, como é que é? Que o, o Britain usou aquela vez de. Pro Léo, como é que ele deu o colar de. Inexpressivo, né? Então, o colar de. Inexpressivo, pra mim, vai, vai pro Borba. Porque, pra mim, ele. Ele é um. Não, não factor assim, sabe? Ele, eu não vi ele jogar. Ele pode estar com alianças maravilhosas e ser tipo, super presente com as pessoas com quem ele está jogando. Mas comigo, assim, às vezes que eu tentei falar com ele, ele nem me respondeu. Então, então para mim, ele está servindo como um número para a pra, pra aliança dele. E essa estratégia é ótima para levar ele para a final. Se ele quiser ser finalista, ele vai conseguir ser finalista tranquilamente. Mas eu não sei o que, que adianta né? tipo, chegar lá tipo, sem ter feito nada perder né lá é. voltei então <risos> qual era o, o colar de agora de agora era tinha ameaça cadela tinha de próximo eliminado né ah Sim. eu queria dar o de vaqueira também o de amigo ah o de, ah, amigo. de amigo agora essa tudo não amigo é nada tem amigo hein tem tem. tem tem amigo tem amigo que amiga isso. amiga no caso meu colar de amiga vai para pra Jaque maravilhosa, porque a Jaque foi uma pessoa que esteve comigo desde o começo, a gente tinha uma relação muito boa, ela ela disse que deixava a herança dela tipo sempre para mim, né, então isso foi algo que tipo, a gente sempre manteve uma relação, ela sempre confiava em mim, assim, ela tá fazendo um jogo muito bom que não tá sendo tão, tipo, apreciado, porque é mais silencioso, né, e as pessoas não têm costume de valorizar um jogo silencioso, né, e... Mas a, ja a Jaque é uma jogadora excelente assim Eu torço bastante por ela Ela é uma, uma colagem negra né, Ah, legal E o de próximo eliminado? Foi de... Oi? Oi? Pra quem que foi o de cadela? Só pro... Foi pra foi pro, o Para o Tá, depois, depois eu queria dar o colar de vaqueira também, porque eu adoro esse colar de vaqueira. Sim, sim, de... tá bom. Primeiro, dá o de vaqueira. Dá o de vaqueira, vai. Tá, o colar de vaqueira pra mim vai pra uma pessoa que eu acho que tem bastante potencial no jogo. Ele tem uma... um social bom, sabe? Ele tem uma presença interessante. Só que ele tá prometendo que vai fazer alguma coisa, faz tempo, tipo, ele diz, ah, não, pode deixar, eu vou fazer, sem tenho noção de que eu não posso chegar no, no final com certas pessoas, mas eu, tô, eu acho que ele não vai fazer nada e vai ficar confortável na, na aliança dele até o final, então o colar de vaqueira vai pro Leonardo. Hum. Hum. Olha, Leonardo, tô usando até sua bandana aqui, com, aqui tá? Que, <risos> a a segunda da a primeira se chama Adriana. <risos> é, a segunda que era, e o de próximo Oi. boot, quem você acha que sai? Ah, pois é, né? Pois é. Eu não, quero, eu não quero ter que indicar o Edu, porque... né? Mas eu acho que alguém dos, dos quatro, né? É dos três. É dos três. Uh, eu, vou, eu vou dizer o Samuel, assim, só de wishful thinking. Tá bom. Okay. Anotado. Anotado. Mano. Obrigado, <risos> obrigado pela entrevista, ela está acabando ah, um aqui, viu, ah, ah, Muito obrigado pela oportunidade de falar com vocês. E espero, aconteceu. Que, sim, tá. espero que a gente se encontre aí pelos jogos da vida. E tá. foi um prazer. Se é você encontrar Encontrou. o Burn nos jogos, você elimina ele de novo. Tá? Ah, um assim, com, com muitos corações, com certeza. Sim, com certeza. Ele gosta. Não, por favor. <risos> e, e tu também, né? Porque é, tchau, tu aí. é o mais perigoso de todos, né? O não, Diego. Eu? Eu sou um amorzinho, você não tá me vendo aqui na entrevista? Ah, sim, sim. Quem te conhece, que te compra, né? <risos> e é isso, é. gente. Ó, minhas opiniões sinceras, depois da entrevista e com eu andei falando com, com o pessoal que saiu, eu mudei de opinião, sobre você totalmente. Não acho que você é uma, uma cadela e uma vaqueira. E assim, Deus eu sim. ainda acho que você era mais perigoso do que o próprio Eduardo, no final. Eu acho que você ganharia dele assim, ó. Ah. Falar, eu lá? também acho. Eu também acho. Ah, obrigado, obrigado. Eu queria ter um certo reconhecimento e acho que isso já está já muito mais que válido ter participado. Valeu. É isso aí. É. E estaremos na próxima com a Amanda Lira, a nossa Tuvalu, Tuvalinda. E é isso, gente. Tchau, gente. Até o próximo. beijo, beijo. beijo. Tchau. beijo. tchau. Tchau, tchau.